Se você quer entender a força do seu cérebro e como simplesmente visualizando imagens você pode conseguir resultados incríveis, assiste esse vídeo até o final porque eu vou te explicar o poder da visualização. <risos> meu nome é Simone Simão, eu sou sofrologa e eu vou explicar nesse vídeo a segunda parte de uma sessão de sofrologia. Eu já expliquei no primeiro vídeo a primeira parte que é a importância e como os exercícios de relaxamento dinâmico vão te ajudar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda parte de uma sessão de sofrologia que é a visualização. E antes de falar sobre a visualização eu quero te pedir para se inscrever nesse canal porque para o YouTube, quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, mais ele vai poder mostrar esse vídeo para outras pessoas e mais pessoas vão conhecer a sufrologia, que é uma técnica que está chegando agora no Brasil. Então, é, a visualização é uma técnica muito interessante porque é, mostra o quanto o cérebro é maleável e a gente pode fazer, a gente pode ter resultados incríveis fazendo visualizações positivas. Essa visualização começa por um relaxamento total da cabeça até os pés. Então, mais uma vez, você vai estar tá à escuta do, do, da sua cabeça, do, do, você vai relaxar a sua, a sua mandíbula, os seus ombros, os seus braços, até os pés. Depois desse relaxamento do corpo todo, eu vou te propor visualizar uma imagem. E aí é que o exercício se torna super interessante. O grande barato da visualização e o que faz que a visualização seja uma ferramenta extraordinária e, e que faz com que você possa fazer coisas incríveis e obter resultados incríveis com a visualização é que o cérebro humano não faz a diferença entre alguma coisa que ele realmente viveu e alguma coisa que ele viveu em visualização. São as mesmas zonas do cérebro que vão está é, em ação, que vão ser acionadas se você imaginar uma situação, se você se imaginar viver uma situação, ou se você realmente viver essa situação. Para contextualizar de novo, é, o sofrólogo vai falar durante essa visualização com uma voz muito calma, muito é, monótona. Monótona aqui não tem nada de pejorativo, é monótono por quê? Porque não tem muito ritmo nessa voz. Por que é monótono e não tem ritmo? Porque a ideia é que você chegue a um estado de consciência modificado. Esse estado de consciência modificado não tem nada de espiritual, religioso, enfim, mágico, não é nada disso. É um estado de consciência que simplesmente não é o estado de consciência que você está agora assistindo meu vídeo. Tá? Você está plenamente acordado, me vendo falar. Quando você entra nesse estado de consciência modificado você está muito mais próximo do sono. Você está ali entre o acordado e o dormindo. Você está ali meio que entre os dois. E o criador da sofrologia, o Caicedo, ele entendeu que quando o cérebro está nesse estado ali, que é um estado que você passa duas vezes por dia, tá? Quando você tá acordando, você tá passando por esse estado de consciência modificado e quando você tá dormindo, você também passa. Então é puramente fisiológico, você passa por isso duas vezes por dia. Só que quando você tá acordando e dormindo, você fica ali nesse estado, sei lá, Alguns segundos. Durante a sessão, eu vou fazer com que você fique nesse estado vários segundos, vários minutos. E é ali que vai acontecer a visualização. Então vamos supor que daqui a três meses você vai fazer, você tem uma reunião, você tem uma conferência para fazer e você está morrendo de medo disso. O que, que eu vou fazer com você? O que, que eu vou pedir para você visualizar a situação em questão? Não desde o início, tá? Se você morre de medo dessa situação, eu não posso chegar já na primeira sessão e jogar você na situação que você vai morrer de medo. Então eu vou já na primeira sessão, na segunda sessão ter trabalhado mais o relaxamento. Você vai já ter é, ferramentas para se relaxar, para se acalmar. É válido também para uma mulher, por exemplo. Eu fiz muito isso com mulheres que tinham medo do, do, do parto, por exemplo, mulheres. Aqui na França, quase sempre o parto é normal, né? É vaginal. Então, tinha muitas mulheres que tinham medo dessa situação. É válido também para todas as situações. O, que, o exemplo que eu vou dar aqui é válido para todas as situações que você tem. Que, que vão chegar e que você tem medo de um dia. aquele dia ali, você tá com medo dele. Tem uma situação, tem um acontecimento ali na tua vida e você tá com muito medo daquele acontecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar você nesse acontecimento, mais uma vez, não desde a primeira sessão, mas talvez ali na quarta, quinta sessão eu já vou fazer com que você viva esse acontecimento em visualização. O que, que eu vou fazer? Como é uma situação que você tem muito medo, eu vou começar pedindo para você visualizar o depois. Então, eu vou continuar no meu exemplo de falar em público. Você acabou a sua conferência. Sua conferência acabou de acabar e... Deu tudo certo, deu tudo certo não no sentido que veio muita gente, você vendeu muitos ingressos, isso aí não, né, não tem como eu saber. Mas deu tudo, deu tudo certo no sentido que você conseguiu manter a sua calma, você não esqueceu as suas falas, deu tudo certo nesse sentido que você conseguiu controlar o estresse. Então acabou de acabar, você desligou, você desligou o microfone, e aí você vai se visualizar nesse lugar. Você tá nesse lugar, você vai visualizar a sala com as pessoas, com as cadeiras, com o seu PowerPoint, com a sua tela, com a sua mesa, com uma garrafinha de água, com, sei lá, uma caneta, um papel, é, o, tem, talvez um controle remoto, um microfone. Acabou de acabar. Puf! Você desliga o PowerPoint, você desliga o teu microfone e você tem aquela sensação de... Uf, acabou. E eu tô, eu, tô, eu tô orgulhoso de mim, eu tô tranquilo, deu tudo certo. Ufa! Acabou. Que eu consegui fazer aquilo que eu tava com medo de fazer e deu tudo certo. Essa vai ser a primeira visualização. A segunda visualização, eu vou fazer o antes... Então, mesma coisa, você está nessa mesma sala com várias pessoas sentadas na sua frente, as cadeiras, o ar-condicionado, a mesinha, o, o computador, mesma situação. E logo antes, você vai começar daqui a 5 minutos, você vai começar daqui a 4 minutos, você vai começar daqui a 3 minutos. E você está no antes tranquilo. Você tá você sabe as suas falas, você não tem estresse, ou talvez um pouquinho de estresse, aquele mínimo de estresse, que todo mundo sente ali na hora de... Qualquer qualquer pessoa que faz que fala em público já há 20 anos, sente um pouquinho de estresse antes de começar. Mas é aquele estresse ali de boa, você não vai... Você não tá soando frio, você não tá com as mãos úmidas de terror. Você tá tranquilo. Você vai começar dali a 3 minutos, dali a 2 minutos e você tá de boa. Na terceira sessão, eu vou fazer você visualizar o durante. Então, você tá falando... Tá, você tá ali naquela mesma sala, com aquelas pessoas, com aquelas cadeiras, com powerpoint, com a mesinha, com o microfone, com a, com a garrafinha de água. E você tá no durante a sua fala em público. E durante a sua fala em público, você está perfeitamente tranquilo, você, tá, você não esqueceu as suas falas, você tá completamente ali mestre da situação, você não teve uma crise de estresse, você tá ali perfeitamente de boa. E na quarta sessão eu vou fazer você visualizar de novo o antes, o durante e o depois na ordem cronológica. Por que, que eu vou fazer isso com você várias e várias e várias vezes? Porque, como eu disse antes, o cérebro não faz a diferença entre o acontecimento que, você realmente, que realmente aconteceu na sua vida e algo que você viveu em visualização. Então o que, que vai acontecer? Você vai repetir isso várias vezes todos os dias, um dia sim, um dia não, um dia sim, dois dias não. Você vai refazer isso várias vezes. E o que, que vai acontecer? O seu cérebro vai se acostumando com aquilo, ele vai se acostumando com essa com o fato de que você fala em público, e quando você fala em público, o que acontece no seu corpo? O que está acontecendo? Você está respirando tranquilamente, você está tranquilo, você não está estressado, você está perfeitamente em paz, o seu coração está batendo ali normalmente, ele não está completamente desgovernado, teu coração tá batendo normalmente, tua respiração tá de boa, você não tá suando frio, você tá perfeitamente mestre da, da situação. Então o que, que vai acontecer? Quando você chegar nesse lugar que você visualizou, e se você puder conhecer o lugar antes é ideal, porque aí você realmente vai poder visualizar o, o lugar em si, mas se você não conhecer o lugar também, você vai visualizar um lugar e vai funcionar também. Quando o dia D chegar. O seu você vai chegar nesse lugar, você vai abrir o seu computador, você vai, você vai ligar o powerpoint, você vai ligar o microfone, você vai colocar a sua garrafinha de água, você vai ver essa sala, o seu cérebro vai reconhecer essa sua, essa sua fala em público como sendo a trigésima vez que você está fazendo isso, mesmo se, seja, mesmo se for a primeira vez que você está fazendo isso, porque para o seu cérebro, lembre-se, você viveu essa situação, em visualização, então você já viveu, o teu cérebro acha que você está fazendo isso pela trigésima, vigésima vez. E o seu cérebro reconhece essa situação como sendo uma situação que das 30 vezes precedentes que você viveu, você viveu de boa, você estava tranquilo, não somente não é a primeira vez, mas as 30 últimas vezes que você fez, deu tudo certo, então assim, não há nada a temer, você está ali de boa, vivendo aquilo pela trigésima vez e das últimas vezes deu certo, então não tem por que ter medo, não tem por que entrar em pânico. É uma situação que você conhece, é uma situação que você domina totalmente. Não é maravilhoso? Então você pode chegar quase que em qualquer situação tendo bastante confiança em si, porque basta fazer essa preparação mental com o seu cérebro para você conseguir fazer várias coisas. Mas obviamente que as visualizações não param por aí. Eu vou escolher a visualização e as visualizações né de acordo com a razão pela qual a pessoa vai fazer a sofrologia. Nem sempre vai caber essa história de se visualizar daqui a três meses fazendo alguma coisa, nem sempre vai caber. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema de sono, a gente vai trabalhar muito um lugar de calma, por exemplo. Ela vai ter um lugar, é, ou, ou algum símbolo que pra ela é realmente um símbolo de calma. Pode ser, uma, pode ser um passeio à beira-mar, pode ser a montanha a leitura de um livro na frente de uma lareira, enfim, qualquer, qualquer situação que para essa pessoa simbolize a calma, a paz de espírito, a tranquilidade, pode ser uma imagem muito positiva para se visualizar antes de dormir. E não somente visualizar, porque lembrem, vocês vocês vão estar, vocês vão estar no estado de consciência modificado, então não é, não é simplesmente uma visualização como se você estivesse vendo um filme, você vai estar sentindo essa calma, essa calma vai estar entrando dentro de você. Tem vários outros exemplos também que eu posso dar, por exemplo, visualizações, tem, uma, tem, tem algumas que eu gosto muito, como por exemplo, o encontro com a sua criança interior, isso é muito bom, é resgatar a sua espontaneidade, a sua alegria, que você sabe que tá ali em algum lugar dentro de você, mas enfim... N questões da vida, você não consegue mais ser dessa pessoa, o encontro com a sua criança interior pode trazer de volta essa espontaneidade, essa alegria de viver tem também a visualização da árvore, a árvore é muito interessante é uma visualização super interessante quando a pessoa tá querendo estabilidade na vida, porque a árvore é, essa, é esse elemento da natureza, essa força da natureza que fica ali, inabalável, acontece o que acontecer. Então a gente visualiza a árvore é, no inverno, tá nevando, tá chovendo. E ela fica ali inabalável. Depois vem a primavera, voltam as voltam as folhas. Depois o verão, voltam as, as as frutas ou as flores, dependendo da árvore. Tem sol, é, o sol queima as folhas. Depois vem o outono, as folhas caem. Tem vento, tem chuva, tem neve, tem sol, tem tudo que é, tem tem passarinho que pousa e a, a, a árvore pode até se balançar um pouco, mas ela não cai. Aconteça o que acontecer, ela fica ali estável. E, obviamente, que você não vai visualizar uma árvore só por visualizar uma árvore. Você vai ser essa força da natureza que se mantém estável. Aconteça o que acontecer, aconteça o que, o que o seu marido, a sua mulher de céu, o seu patrão, os diferentes acontecimentos da vida, você pode se balançar, porque a gente não é uma máquina, né? nós somos seres vivos e que, e, e que somos, sim. É, tocados pelos diferentes acontecimentos, mas você consegue ficar estável. Tem também a, visualiza a visualização das raízes, que para essa questão de equilíbrio também é muito interessante, você imagina que você está em pé e que tem raízes que estão crescendo debaixo dos seus pés e crescendo, crescendo, se tornando cada vez mais fortes e cada vez mais grossas e, e justamente te mantendo ali com aquela estabilidade no chão, fincadas no chão, você está ali e nada pode te abalar. Tem também a visualização do cosmos, que eu gosto muito. O cosmos é muito interessante, você tá... Ela é muito interessante pra quando você tá, assim, com um problema na vida e que você só vê aquilo, só tem aquilo, você tá completamente obcecado, você não consegue dormir, porque tem um problema na sua vida. Então vamos supor que é alguma coisa relacionada ao seu trabalho, tá? É um exemplo. Você vai visualizar, você tá no seu trabalho, no seu escritório, e você vai começar a subir, como se você tivesse a capacidade de voar, por exemplo. E você vai começar a subir e aí você vai ver o seu escritório de um ângulo, de um ângulo de um ponto de vista que você nunca viu. Você vai começar a subir, subir, subir, subir, você vai ver o seu escritório de cima, você vai ver o prédio de cima, você vai ver o bairro, a cidade, a região. O... O país, é, o continente, e você vai subir até o cosmos e cada vez que você vai subindo, obviamente, você vai continuar a observar aquele pontinho ali que cada vez vai se tornando cada vez menor, menor, menor, de, menor, diante da imensidão do universo, de todas as outras coisas que contam também na vida, além daquele problema. Então é super interessante porque te permite relativizar, né? No mundo não tem só aquele teu problema, não tem só o teu trabalho. E te permite ter um ponto de vista completamente diferente do que você desfoque, né? Quando a gente tem um problema, assim, geralmente a gente está completamente focado naquilo, esse exercício vai permitir que você desfoque. Um exercício também é para se livrar de alguma coisa que está pesando. Então vamos supor a culpa, a ansiedade, a frustração. Você vai fazer uma caminhada, por exemplo, carregando uma mochila. E essa mochila tá cheia de pedras que simbolizam justamente essa. Vamos, vamos dizer que é a ansiedade. Essa mochila está cheia de pedras que simbolizam a sua ansiedade. Então você vai ver que essa, o início dessa caminhada com essa mochila cheia de pedra é uma caminhada que é difícil, que você tá, você tá tenso, você não tá muito bem, né? Você tá transpirando, seu coração tá batendo rápido, você não tá se sentindo muito bem. E aos pouquinhos você vai finalmente abrir essa mochila e começar aos pouquinhos a se livrar de todas essas pedras e você vai sentindo aos pouquinhos como você está começando a se sentir melhor, mais leve, mais liberado, o seu corpo está mais relaxado, você tá, essa caminhada finalmente se torna uma caminhada prazerosa e não somente uma coisa dura, difícil que você estava fazendo, caminhando com todo aquele peso que você carregava nas costas. E a gente pode também vir no passado, todo mundo, eu, você, todo mundo, todo mundo, todo mundo, nós temos todos os recursos e riquezas dentro da gente, que ou a gente esqueceu, ou a gente nunca soube que teve. Então, frequentemente, eu vou perguntar para a pessoa se no passado dela, ela não tem ali um momento em que ela já viveu, por exemplo, se é uma pessoa que não tem confiança em si, pode ser que no passado dela ela tenha uma experiência, ou várias experiências, de momentos em que ela viveu autoconfiança sólida. Então, vamos supor que essa pessoa, que eu dei o exemplo alguns minutos atrás, essa pessoa que... Que, que tem certeza que ela não vai conseguir falar em público, que ela vai ter um ataque de pânico quando ela falar em público. Vamos supor que, de repente, quando ela tinha 7, 8 anos de idade, ela fez uma apresentação de piano, ela fez uma apresentação de teatrinho, que seja, na frente da família, que seja, e ela se lembra desse momento como um momento em que ela realmente, ela falou em público e deu tudo certo. Então isso significa que essa pessoa tem essa capacidade. Então ela vai reviver em visualização esse momento, esse teatrinho, essa apresentação de piano, seja lá o que for, de repente ela fez uma apresentação, ela recitou uma poesia na frente da, da, da classe quando ela tinha 10 anos de idade. isso foi um momento em que ela falou em público e que deu tudo certo. Então isso mostra que ela é capaz de falar em público sem entrar em pânico. Ela já fez isso no passado dela. Se ela já fez, ela pode fazer de novo. Então isso é super interessante porque mostra que a gente tem os recursos, a gente tem as capacidades, a gente tem essa capacidade, a gente tem, às vezes, que reacender isso dentro de si. Então, para que serve tudo isso? Mais uma vez, não é ver filminho. Essas, essas visualizações servem para justamente abrir um novo campo de possibilidades. Uma vez que você viu que você era capaz de falar em público, você sabe que essa possibilidade existe concretamente para você. Não é somente algo que é que, que é para os outros. Sim, é para você. Sim. Você fez em visualização. Você sentiu essa capacidade dentro de você em visualização. E o seu cérebro sabe agora que é, você sim é capaz de fazer isso. Então algo que te parecia completamente impossível há duas, três semanas, dois meses atrás, vai de repente se tornar uma possibilidade real para você. Então é realmente uma abertura do campo do possível. Assim, o possível para você era aqui de repente você se dá conta que é aqui. De repente você se dá conta que alguns dos seus limites, eu não estou dizendo que todos os nossos limites são imaginários, porque às vezes tem alguns limites que são reais, mas uma boa parte dos limites que a gente tem é a gente mesmo que se coloca. Né? os nossos limites, a gente, a gente acha que a gente é capaz disso aqui mas na realidade a gente é capaz disso aqui e de repente seis meses depois a gente se dá conta que a gente é capaz disso aqui e você, já fez visualização? tem outras técnicas, de repente você nunca testou a sofrologia mas tem outras técnicas terapêuticas que utilizam a visualização você já fez visualização? você já visualizou? Deu certo pra você? Como é que foi essa experiência pra você? Me conta aí na caixa de comentários, deixa se você tem perguntas, se você já tem alguma experiência. Me conta como é que foi pra você. Não deixa de dar like nesse vídeo, de compartilhar se você gostou. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!